Para tudo, minha tudo, e tudo, a gente Direito garantido, não se tudo, não se Regão, frouxo, fugiu da Comissão de Seguridade Social e Família, quer destruir o SUS reduzir. Golpista, não passará. O SUS e o movimento sanitarista vai derrotar você, seu golpista, fascista. Não adianta se esconder, a luta pelo SUS é maior do que você. Hoje estava programado na Comissão de Seguridade Social e Família, supostamente uma participação, uma vinda do ministro da, da Saúde golpista, Ricardo Barros, e o mesmo não compareceu. Então, num, muito nos preocupa que o ministro interino, num governo provisório, nesse processo de golpe, que ainda tá em, é, não está consolidado, mas está em desenvolvimento, que o ministro assuma e na sua primeira entrevista ele disse que precisa rever o tamanho do SUS, que a Constituição de 88 ela prevê muitos direitos e poucos deveres. Então essa é uma conquista do Sistema Único de Saúde com toda a precarização que ele sofre, é uma conquista da classe trabalhadora, é uma conquista nossa. Mas o ministro não veio, também não mandou ninguém no lugar dele, a gente está se retirando agora, mas vamos voltar aqui para tentar continuar essa pauta e a defesa da saúde. E aqui no Congresso Nacional nós temos uma frente, coordenada pela Luciana Santos, que trabalha com a democracia, mas nós somos todos uma frente única, digamos assim, contra a redução de direitos. E o que nós estamos vendo em seis dias de governo, de desgoverno, desde que nós não podemos chamar de presidente, que é Michel Temer, nós estamos vendo uma ameaça clara de desmonte da saúde. Aliás, ameaça não só, porque hoje, por exemplo, já há uma portaria é, revogando a questão dos mais médicos, os novos mais médicos que entrariam no sistema. Um programa que atende 60 milhões de brasileiros. O ministro já declarou que tem que rever a universalidade do SUS, ou seja, é tirar os pobres, tirar os mais humildes do atendimento à saúde, dos que precisam, daqueles que não pagam, não podem pagar um plano privado de saúde. É privatizar a saúde, é criar uma exclusão quando a questão em jogo é o direito à vida. Então, democracia no Brasil é denunciar que a Constituição está sendo toda retalhada, por alguém que se disse a vida inteira um constitucionalista. A nossa luta é todo dia.